Equipe azul acertou seis cortes. Equipe vermelha, três. Eita! Apenas pra gabaritar, toda essa peça aqui é alcatra. Da onde separamos a picanha, a alcatra e a maminha, Não deu tempo, chefe. Eu ia trocar, não deu tempo. Zé Maria.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 Deu a 100 para você. Acho que foi bem pensado, foi pensando no grupo. Fiquei feliz com a escolha do, do a 100. Vem do outro lado aqui e distribui também as carnes da equipe vermelha. Vai trocar tudo depois <risos> mesmo. A 100 vai para Adriana. Paleta para Carrie. Maminha para Vanessa. Picanha para Isabela. Filé mignon para Val. Peito para Mariana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 Isso aqui tá mais difícil de entender que uma letra do Djavan. E essa pimenta aqui? Ah, pus só pra decoração, chefe. Então vem cá, pode comer a decoração.